Aquele disco sem cortes, né? Aquele disco contínuo. E, pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu faço para afiar esse disco aqui. Você precisa afiar o disco. Tá? Antes de começar a usar o disco, você precisa afiar. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Essa aqui é a nova linha de discos da Quartzulite, tá? Quartzulite, ela tem uma linha de discos. Esse aqui é para porcelanato. Uh, o que corta o piso, pessoal, é o diamante sintético que tem aqui, ó. Tá? Só que... Para esse diamante ficar aqui, ele, ele, é, ele, ele é, tem uma resina né? que, que agrupa todos esses diamantes aqui. E quando o disco fica pronto, pessoal, a resina ela fica por cima. Né? O que, que você precisa fazer? Você precisa afiar o disco, ou seja, você precisa tirar essa resina de cima do diamante, deixar o diamante exposto. É o diamante exposto no disco que vai fazer o corte. Eu vou explicar para você como eu faço para afiar meus discos, beleza?